Olá, eu sou a professora Dayane Ridner e essa é a disciplina Metodologias Ativas e Tecnologias Digitais. E nessa videoaula eu vou conversar com você sobre tudo que a gente vai aprender nessa disciplina, a forma como ela está organizada em cada módulo, em cada unidade, e você vai entender um pouquinho da importância dela para a sua formação. Vamos lá? O objetivo geral dessa disciplina é que você conheça o conceito e as principais metodologias de aprendizagem ativa, além de conhecer metodologias e estratégias que podem ser utilizadas para aprendizagem ativa, focalizando o papel das tecnologias digitais em cada um dos modelos. Para a gente cumprir esse objetivo geral, a disciplina está organizada em quatro módulos. No módulo 1, um, Metodologias ativas e aprendizagem híbrida, você vai aprender sobre conceito e contextos das metodologias ativas de aprendizagem, as principais metodologias ativas de aprendizagem, o que é aprendizagem híbrida e quais são os modelos de aprendizagem híbrida. No módulo 2, Aprendizagem Criativa e Design Thinking, você vai aprender o que é aprendizagem criativa, e como ela se aplica na educação básica e você vai aprender o que é design thinking e quais as etapas dessa metodologia e os seus principais usos na educação. No módulo 3 você vai aprender sobre STEM e gamificação na educação. O STEM é um acrônimo em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática e no conteúdo da unidade 1 e da unidade 2 do módulo 3, você vai entender um pouquinho mais sobre o que é essa proposta do STEM. Na unidade 3, você vai aprender sobre gamificação, e na unidade 4, sobre estratégias de gamificação na educação básica. E no módulo 4, é hora de colocar a mão na massa. E aqui você vai aprender sobre ferramentas e tecnologias digitais para metodologias ativas de aprendizagem. O módulo 4 está organizado em sete unidades de conteúdo, onde você vai conhecer e aprender a utilizar ferramentas para a criação de quizzes, de murais colaborativos, de mapas mentais, podcasts, imagens, documentos e portfólios e produção de vídeos nesse módulo você vai ter acesso a uma extensa curadoria de recursos e ferramentas que podem ser úteis na sua prática pedagógica e também para o desenvolvimento dos seus estudos então é muito importante que nesse módulo você acesse as ferramentas que você operacionalize essas ferramentas experimente teste Crie conteúdos, compartilhe conteúdos, trabalhe de forma colaborativa. E a partir dessas experiências, você vai conseguir enxergar a relação de todas essas ferramentas com as metodologias de aprendizagem ativa e de que forma você pode utilizar cada uma dessas ferramentas no contexto dessas metodologias. E você também vai perceber que o ponto principal da nossa disciplina não são as tecnologias e ferramentas por si só, mas as metodologias que organizam o trabalho pedagógico e que utilizam tecnologias digitais nesses contextos de aprendizagem. E você vai perceber também durante o seu percurso de aprendizagem nessa disciplina que existem inúmeras formas de utilizar a tecnologia nos processos de ensinar e aprender. E Eu espero que todos os conteúdos, as atividades, os fóruns e as avaliações contribuam para que você conheça ainda mais sobre todas essas metodologias de aprendizagem ativa e sobre tecnologias digitais que podem servir de apoio e que podem ser integradas nos processos de aprendizagem nesse momento da sua formação e futuramente no desenvolvimento profissional na sua atuação na prática pedagógica.